O propósito desse vídeo de hoje é discutir se os rituais são bons ou maléficos para a nossa saúde espiritual. E esse é um assunto que causa uma certa polêmica entre os irmãos que se reúnem de casa em casa, porque alguns acreditam que coisas como Santa Ceia e Batismo são extremamente obrigatórios, enquanto que outros dizem que na verdade a gente não precisa praticar ou não deve praticar nenhuma dessas coisas. Então eu vou trazer para você uma analogia para ajudar a solucionar esse tipo de conflito. Por exemplo, quando você adquire um aplicativo de celular, como você sabe se ele é bom ou ruim? Existem aplicativos que foram criados para me emancipar dos sistemas desse mundo. Então eles vão me ajudar a me desenvolver enquanto que existem outros tipos de aplicativos que quando você ingressa nele você acaba ficando escravizado dentro dessa plataforma digital e os ritos ou rituais funcionam exatamente da mesma maneira por exemplo, existem batismos que são feitos para a nossa libertação enquanto que existem outros batismos que foram feitos para a nossa escravidão quando o batismo é estabelecido como um marco temporal para o perdão dos meus pecados, ele se torna um rito emancipatório. Porque ele vai me ajudar a deixar o meu passado para trás, para poder daqui em diante eu viver uma vida nova para seguir Jesus. O problema é que muitos religiosos acabam pegando o batismo como uma maneira de formar membresia. Isso quer dizer que quando você é batizado a partir de um grupo religioso, automaticamente você se torna um membro e tem uma necessidade de ofertar e de frequentar esse local. E para que esse vínculo fique mais estabelecido, essas pessoas costumam fazer o batismo em nome de um santo que representa a congregação local ou mesmo em nome de algum outro líder religioso. Só que o problema é que Jesus não disse que isso tinha que ser feito. E da mesma maneira, a gente também tem o exemplo da Santa Ceia. Porque Jesus, quando disse para a gente partir o pão, Ele nos trouxe consciência a respeito do corpo dEle. Do corpo dEle que é representado pelo pão, mas ao mesmo tempo o corpo dEle que também é a sua própria igreja, somos nós. Jesus também disse para beber do cálice, que representa a aliança que a gente constitui por intermédio do sangue dEle. Um sangue que nos traz libertação, Perdão dos nossos pecados. Então, a partir dessa maneira como Jesus conceituou a Santa Ceia, a gente percebe que ela tem um caráter libertador, porque ela nos traz conscientização e também emancipação dos nossos pecados. Mas o problema acontece quando alguns religiosos se apropriam desse rito e começam a acrescentar regras que não existem. Por exemplo, regras que determinam quem pode tomar a Santa Ceia e quem não pode, sobre quando a Santa Ceia deve ser feita e quando ela não pode ser feita. Quando surgem, por exemplo, pessoas que não querem tomar a Santa Ceia com você, porque elas acreditam que elas são mais santas, elas são salvas e elas têm dúvida a respeito da sua salvação. Então a Santa Ceia acaba se tornando uma maneira de julgar as outras comunidades religiosas da qual ela não faz parte. Você tem praticado os ritos para poder te trazer consciência espiritual e libertação espiritual? Ou você tem usado os ritos como um hábito religioso para poder julgar as pessoas, se elas estão numa condição de serem mais ou menos salvas? E se você tem interesse em entender melhor a respeito da diferença que existe entre fé e religião, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!